um desenho tá, bom, ele é múltiplo de 41 mais 6 então vou fazer aqui 41 mais 41 mais 41, e lá no final eu acrescento mais seis correntinhas extras, ok. Então, aqui para começar, vou fazer uma, duas, três correntinhas para virar um. Dois, três, quatro aqui na quinta correntinha, um ponto alto, uma correntinha pulo, um vou no seguinte, um ponto alto, uma correntinha pulo, um no seguinte, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas vou pular, um dois, 3 aqui no quarto. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, três aqui no quarto, um ponto baixo, um, dois, três, pulo um, dois, três aqui no quarto, um ponto baixo. Eu vou repetir essa argolinha sete vezes, ok? Então, aqui ó, eu fiz uma, duas três quatro cinco seis sete argolinhas tá então aqui a seguir faço uma duas três correntinhas por um dois três aqui no quarto vou fazer um ponto alto uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha por um aqui no seguinte um ponto alto e aqui no na última correntinha eu faço um ponto alto ok então aqui ficou a primeira carreira a seguir eu vou fazer três correntinhas vou virar aqui no ponto seguinte eu faço um ponto alto aqui uma correntinha aqui no ponto alto eu vou repetir o ponto alto uma correntinha e aqui no ponto alto faço novamente um ponto alto, ok? Vai ficar assim, tá bom? Aqui no começo e no final, sempre vou fazer da mesma forma, tá? Então, aqui vou fazer uma, duas, aqui, duas, três correntinhas. Vou vir aqui ó, na argolinha seguinte, vou fazer um ponto alto, novamente mais um ponto alto, uma correntinha, na argolinha seguinte, um ponto alto, novamente mais um ponto alto, duas correntinhas, na argolinha seguinte, um ponto alto, dois. três pontos altos uma correntinha na argolinha seguinte um ponto alto agora eu vou repetir ao contrário uma correntinha na argolinha seguinte fazer três pontos altos duas correntinhas na argolinha seguinte dois pontos altos uma correntinha na argolinha seguinte dois pontos altos faço uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir os pontos aqui eu tenho ponto alto vou fazer ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha e aqui eu vou terminar com dois pontos altos um e aqui no último mais um ponto alto então essa é a segunda carreira tá bom Vai ficar assim ó então carreira três aqui eu adiantei porque é a mesma coisa tanto aqui no começo como aqui no final sempre vai ser assim tá bom então aqui continuando uma duas três correntinhas Eu venho aqui no ponto alto e vou repetir um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui onde tem o um grupinho de três pontos altos, tá? Então aqui no primeiro eu passo um ponto alto. Aqui no seguinte, eu vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar. E aqui no seguinte, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto. E aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto, duas correntinhas. E agora eu vou repetir tudo novamente aqui, tá? Ao contrário, aqui o ponto alto, aqui no seguinte, dois pontos altos no mesmo lugar, e aqui um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Vou pular esse grupinho de dois, vou vir aqui no seguinte. E vou repetir um ponto alto para cada ponto, uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir tudo novamente a mesma coisa, ok? Carreira 4 aqui. Eu adiantei, e a seguir eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou dar uma laçada e vou vir aqui nesse grupinho de quatro pontos altos, tá então aqui no primeiro ponto alto vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui eu vou seguir fazendo dois pontos altos para cada ponto tá então aqui eu vou ficar com oito pontos altos ok aqui assim feito isso uma duas três correntinhas Vou vir aqui ó, entre um ponto alto e outro vou fazer dois pontos altos então agora é só repetir ao contrário: uma, duas, três correntinhas aqui. Eu vou fazer dois pontos altos para cada ponto, dois aqui no seguinte, mais dois, ficando com quatro. Aqui no seguinte mais dois ficando com seis e aqui no seguinte mais dois ficando com oito faço as três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente tá ponto alto correntinha ponto alto correntinha e termino com dois pontos altos carreira 5 então aqui eu já adiantei tá então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas vou vir aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato e vou repetir isso até o final então aqui no seguinte um ponto alto sem terminar no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato novamente aqui Aqui eu vou ficar com quatro pontos, vou voltar a ficar com quatro pontos, tá? Assim, ok. Duas correntinhas eu venho aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto, dois, três pontos altos, uma correntinha. Aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Aqui no ponto alto, um ponto alto, Então agora é só repetir novamente: uma correntinha aqui nesse espaço: um ponto alto, dois, três pontos altos, duas correntinhas, e aqui vou fazer o ponto alto sem terminar. No seguinte, o ponto alto sem terminar, aqui eu vou repetir novamente. Duas, aqui novamente, três e aqui novamente, quatro. Faço as três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa, carreira seis: aqui eu adiantei, tá, uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou fazer assim: ó vou pegar aqui o primeiro ponto passo um ponto alto sem terminar aqui no seguinte mais um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar tá agora eu arremato todos de uma vez só ok uma duas três correntinhas então aqui no primeiro ponto alto Fazer um ponto alto aqui no seguinte, faço dois pontos altos e aqui no seguinte, um ponto alto, ok. Duas correntinhas entre um ponto alto e outro. Vou fazer um ponto alto e novamente mais um ponto alto. Então, agora é só repetir ao contrário, ok. Exatamente igual da mesma forma que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui também eu vou fazer a carreira sete tá aqui eu adiantei uma duas três correntinhas Vou ouvir diretamente aqui ó tá então aqui eu vou fazer dois pontos altos para cada ponto então aqui dois aqui no seguinte mais dois ficando com quatro Aqui no seguinte, mais dois ficando com seis. E aqui no seguinte, mais dois ficando com oito. A mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou fazer assim, ó: um ponto alto para cada ponto. Ok? Olha só aqui é o seguinte aqui eu fiz dois pontos altos entre os pontos altos aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto aqui eu fiz dois pontos altos entre os pontos altos então agora eu vou fazer um ponto alto para cada ponto intercalando assim tá bom aí o desenho vai ficando diferente aqui na parte do meio ok então agora é só repetir aqui a mesma coisa tá faço as três correntinhas venho diretamente aqui nesse grupinho de quatro pontos altos e vou repetir dois pontos altos para cada tá ficando com oito pontos aqui e termino com três pontos é três correntinhas desculpa três correntinhas e fazendo aqui a mesma coisa tá